Concentração nazista, todo dia nasce um novo higienista Gritam paz mas sem justiça, pra poder implantar um projétil na minha testa Criam leis pra impedir que a gente cresça Rebeldia é o que me resta, se o Brasil não me respeita, não me aceita Eu queimo a igreja, escrevo a bíblia dá minha aceita. Hipocrisia reina, sua cruz de ponta cabeça Valores distorcidos, preconceito é uma doença É um câncer que se alastra, ideologia extremista Eles negam o racismo Com atitudes racistas Num ponto concordamos Todos queremos guerra Será disputado cada palmo de terra Um dia a guerra vai acabar Mas quando acabar será Em tempos de guerra Um dia a guerra vai acabar Mas quando acabar será Em tempos de guerra Um dia a guerra vai acabar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 Assassinos, genocidas, escravistas, Estátuas pela cidade hoje vão virar escombro. Burguês e oportunista, finalmente chegou o seu dia de sair de cima do meu ombro. Revolta pela morte dos irmãos. Vidas pretas importam sim, playboy cuzão. Vitimismo é o seu racismo, covardão mundão. Se caga de medo, se tromba um negão. Saiba que o verdadeiro monstro é você E sua família com seu senso de justiça Baseado na TV e nos grupinhos de WhatsApp Seu fascismo latente late, eu boto pra correr E se a verdade não te libertar, só os punhos vão Paus e pedras vão voar e os nazistas não passarão Molotov vira míssil antiaéreo E os porcos viram corpos carbonizados pelo chão Vai acabar, mas quando acabar, será.